Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Meluso Canho Nobre Meus amigos, finalmente chegou o dia de nós experimentarmos aqui Juntinhos, Kena Bridge of Spirits, jogo que nós recebemos aí um pouquinho antes da galera da Amber Lab Que são os criadores do jogo aí, o qual eu agradeço muito pela confiança no nosso trabalho Então a gente vai conferir aqui esse início de jogo com vocês, esse jogo que é muito esperado aí há muito tempo Então vamos lá, eu tô jogando aqui na versão do Playstation 5, pessoal Vamos conferir aqui antes de começar algumas opções interessantes Aqui o jogo, como vocês podem ver aí, ó, está com os textos em português, eles já haviam confirmado que nós teremos aí legendas em português do Brasil, inclusive elas já estão aqui ativadas, tá? E a gente tem aqui ó, o modo de dificuldade que veio setado automaticamente como modo história, que é o mais tranquilo. Eu vou deixar aqui, ó, a gente tem o último nível que é Guia Espiritual Especialista, eu vou deixar aqui no normal. Para a gente poder ter uma experiência bacana, mas também ter um nível de desafio moderado aí na nossa jogatina, entendeu? E um outro ponto interessante para eu estar jogando na versão do Playstation 5, né? Se a gente vier aqui nas opções de gráfico, nós temos aqui o modo de desempenho para poder rodar em 60 FPS o jogo. Com uma resolução 4K ampliada, que é o upscaling. Ou então, a gente pode jogar com 4K nativo e 30 FPS. Eu vou priorizar, cara, os 60 FPS que eu gosto pra caramba da fluidez do jogo. Quando ele roda ali com esses frames 60 FPS aí, cravadinho, bonitinho. Então vamos lá, galera, sem mais delongas, simbora começar um novo jogo. Ah, aqui a gente escolhe. Achei que era só ali no, modo, no menu de opções, mas tá, tá de boa. A gente tem um outro ali, ó, Guia Espiritual Mask, que deve ser quando a gente zera, né? A gente deve desbloquear essa última opção com um desafio ainda maior do que esse modo hard. Então bora lá. Guia Espiritual pra gente poder conferir. Uh, até, não, eu prefiro deixar aqui no centro, com a claridade... Boa pra gente poder enxergar Simbora Vamos lá, telazinha de load da hora Vamos curtir aqui galera Conferir todo mundo junto essa história As máscaras de madeira única São esculpidas para homenagear os mortos Elas são colocadas em tempos sagrados Essas máscaras gradualmente retornarão ao pó Simbolizando a jornada pacífica De espírito para a próxima vida Nem todos os espíritos conseguem viajar Neste caminho sozinhos Ahn uh... Lidando com tragédias do passado Eles permanecem aqui e ficam mais perigosos Não deu, deu para poder ler ali Mas eu acho que vocês conseguem pausar aí E ler o restante Nossa senhora Bonito, hein? Keninha! L1 para pulsar. Ah, que da hora. Ah, já estou movimentando já. Beleza. Ok. A câmera da personagem eu estou achando um pouquinho lenta, cara. Pra, na hora de virar aqui. Eu acho que eu vou ter que aumentar um pouquinho a sensibilidade. Nice. Aqui alguns comandos. Aqui a gente bate. Aqui com a R2 a gente tem tá umas porradas mais fortes, da hora. Ah, a gente pode segurar também, ó. Legal. Ah, tá. A gente aperta aqui a gente pode correr. Gente, deixa eu só dar uma aumentada aqui que tá realmente muito baixo a sensibilidade da câmera, cara. Peraí. aí. Aqui, a sensibilidade da câmera. Eu vou deixar no máximo aqui, velho. Porque realmente tá... Melhorou um pouquinho, mas eu ainda tô achando um pouco lento. Depois eu dou uma olhada melhor, mas tá melhor do que, eu, do que tava antes mesmo, assim. Bom, eu tô dando umas pulsadas aqui. Vendo esses espíritos muito loucos. O que significa, hein? Eu sinto a jogabilidade dela um pouquinho dura, sabe? Em termos de fluidez, assim. A personagem do caso e tal. Mas vamos lá. Tá da hora, mano. Tô curioso. Por que você veio? Eu quis. I senti suffering aqui, espírito. Nada de sofrimento. Essa é a minha casa, minha Turn back, espírito guide. Eita, já vou enfrentar já? R1 para ataque leve e R2 para ataque pesado. Beleza, tá tranquilo. Ó. Com. O analógico de mira, eu... De mira ou de câmera, eu travo a mira no personagem. Ai. Nossa, eu pulsei. Mais. Se eu pulsar, se eu defendo a porrada? Beleza. Aqui eu esquivo. Ai, ó. Ai, não Nossa senhora. Tá, a gente consegue mixar ali os ataques pesados com os leves Ó, o nosso HP tá voltando depois de sair da batalha Nice Será que tem alguma. Ah, aí, ó Nice, usou o pulso pra poder acender a parada ali, ó Deixa eu ver Beleza. Tá. Interessante essa parada desse pulso, mano. Serve como uma espécie de escudo também. Será que a gente tem que vir aqui na porta agora? Deixa eu ver. Não. Pera aí, deixa eu ver aqui do outro lado. Será que aqui no centro? Ah, é no centro. Ah, legal. Ó, tem hora que ah, nas corridinhas, ó, o personagem dá uma travada também na movimentação, ó. isso que eu tava falando que não era tão fluido, mas o jogo, ele é muito bonito, viu, cara? E lembrando, galera, que é o primeiro jogo desse estúdio, né? Pelo que o pessoal tem comentado e tudo mais. E é um estúdio indie, né, mano? Fazer, amigos Bonito, viu Ah, tem pulo duplo Nice, já tenho, né Que normalmente Dependendo do jogo, ó, interagi Salvou Parecem uns outros espíritos ali Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá que não vamos, vamos prosseguir. É que não dá para interagir no momento. Estou dando umas risadas aqui, mano. Ah, que legal. Dá pra você. As cutscenes estão rodando a 30, parece. 30 FPS. 是 interagir com uma nuvem de Ross, tá? Encontrou um amigo, tá? Ai, que fofura, mano. <risos> Nível de fofura, mais de mil mano. Procure por mais Roth na área. Ah, procurar mais desses bichinhos pra poder ajudar a gente, ó. X para saltar, X no A pra fazer um salto duplo. Nice. Será que eu já... O jogo deve me ensinar a usar esses bichinhos logo mais, né? Vamos continuar prosseguindo aqui. Cara, acho muito da hora esse escudinho dela. Ó. Eita. Pode correr, camba. Ah, peguei mais um Ross aqui. Nice. Nossa, esse é bem maior do que o outro. Ah, beleza. Eu tenho que achar mais alguns aqui. Tá, vamos lá. Cara, mas o jogo ele é bonito, viu, irmão? Olha aqui, cara, esses gráficos, bicho. Que legal, mano, que legal. Pô, por um estudo independente, né, mano? Poxa, muito legal mesmo, cara. Opa, tem mais aqui? Ah, nice. É legal que eles vão me indicando Onde é que os bichos estão né? Opa, peraí Se mexeram ali? Acho que é um pouco mais pra frente agora mesmo, talvez Eita, tem uns bichos esquisitos ali, mano tá vendo que tem um negócio esquisito bem ali em cima? Mano? Tipo um olho Ah Opa, tem mais um aqui, hein Aí, garoto Ah, que legal. Dançar, espirrar, beijar e ficar em pé. Que da hora, mano. Nice. Faltam mais dois. As crianças foram para aquele lado de lá. Será que aquele ali que é o principal? O lado principal que tem que ir? Deixa eu descer aqui. Antes de a gente subir pelas montanhas. Um bichinho na minha cabeça, mano. É eles nadando, que da hora. As mano, a água do jogo é bonita também, caralho. Ah, legal. Uhum, mais um lugarzinho aqui, Boa. Beleza, encontramos mais um, só falta outro O últimozinho aqui pra gente poder conseguir Prosseguir Que a gente vai ter a quantidade suficiente que o jogo tá pedindo pra gente poder conseguir, né? Então, peraí, vamos pra cá uh, Não consegui Eu vou aquele lado ali, onde é que tem aquele olho esquisito Aqui deve ter algum, cara, no mínimo Nessa parte fodida aqui, ó Nossa Senhora ah, tá. Coração da Zona Morta. Eu tenho que coletar mais desses Routes pra poder purificar o lugar, mano. Entendido. Hum, tá. Beleza. Vamos terminar aqui então de encontrar o último que falta. Será que realmente aqui embaixo não tem nada? Tem como mergulhar? Não, né? É, não. Pelo jeito, a gente não mergulha realmente. Tá. Os bichinhos na dama É muito bom. Tá. Vamos ver aqui onde que a gente pode achar mais um. Será que a gente seguir essas criancinhas aqui? Eles devem levar a gente para mais um, para o último? Vamos lá. Pode ser que eles levem a gente para o último que está faltando. Ah, aqui ó, vamos ver o que, que é isso. Ai, ó, beleza. Nível 1, agora a Roth pode executar mais ações. Tá. A Roth pode ajudar. Sua equipe de companheiros cresceu e agora você tem uma ação de Roth disponível. Pressione quadrado para enviar Roth a objetos no ambiente. Colete o Roth para subir de nível e ganhar mais ações. Ah, tá. Então, beleza. Então a gente vai voltar lá para aquela área da zona morta lá. Visto ver se tem mais alguma coisa para cá. Não. Nossa, mano, a trilha sonora desse jogo. Que coisa mais da hora, velho. que é isso, meu amiguinho? Por que, que você veio pra cá? O que, que você quer? Que engraçado, o bichinho ele tá piscando aqui igual louco. Pera aí, amiguinho. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Vamos purificar a zona morta ali. Vamos lá. Aí, eu utilizar a Roth. Que da hora aí, ó. Liberou o caminho pra gente poder prosseguir. Mano, que jogo lindo. Meu Deus do céu. O que que é isso, irmão? Nice. Acho que pra cá não tem nada. Vamos subir aqui. Olha, ele tem checkpoints periódicos aqui no jogo, né? Essa cachoeirinha aqui, acho que não vai ter nada, né, mano? Deixa eu... Opa, deixa eu ver aqui. Pelo menos essa beirada aqui, ó. Ah, aqui a gente consegue subir. Não, de boa. É sempre bom a gente dar uma vasculhadinha, né? Quem sabe a gente não acha mais Roth aqui no meio do caminho. Bom, vamos subir por aqui. Ok. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Ah, ele tá indicando o caminho, pô, que da hora, mano Então eles indicam o caminho também pra gente Quando a gente meio que se perde, vamos dizer assim, né pressionar aqui na direção desejada Show Ó, aqui deve ter mais inimigos, mano Não deve ser só isso dali, não Essa zona morta, não, quer ver? Aqui deve ter uns inimigos juntos Imaginei Oh, Roth está assustado e se escondeu Ataque os inimigos para acumular coragem Em combate, gaste coragem para executar ações Roth Ah, tá As gotas de coragem... Olha ah lá, tá vendo? Podem se formar no mundo Colete as gotas de coragem em seu pulso uh, L1 Ou toque nelas para acumular mais rápido Tá Nossa senhora, tem que tomar cuidado O Rot está pronto Ele pode destruir corações na zona morta Ou prender inimigos Para enviar seu Rot. Ah, tá, beleza Vamos tentar nos inimigos aqui L2 para mirar e pressione para prender inimigos Tá, show Vamos lá Aí, ó Nice, ó Mas aqui agora eu não consigo usar por enquanto Ó, ainda não tem ó lá, minha barrinha tá enchendo, ó. Nossa Senhora. Encheu, boa. Tá, beleza. Agora nós tá próximo que encher aqui, a gente vai usá-los pra poder destruir o coração ali, ó. Pra poder parar de vir Cheio, Encheu, vamos lá. Ali, ó, vamos lá. Tem que esperar eles fazerem a mágica deles, né? Quando a gente joga eles ali. Porque... Ué. Nossa, mano. Eu tô perdendo o um negócio, velho. Agora que eu reparei. Ai. Ué, curioso. Peraí, utilize Roth. Tá. E aí? Não entendi muito bem o que tem que fazer aqui. Eu utilizo o Roth nessa paradinha pra justamente esse trek explodir aqui e eu consegui a passagem, certo? Ó, tá aqui ó, utilize o Roth. E aí? O que mais eu tenho que fazer? Não entendi. Meu Deus, eu acho que eu tenho que dar o, fazer o pulso, né? É o pulso, pô, foi mal, galera. Esqueci, foi mal, foi mal. Esqueci desse negócio do pulso. Eu tenho que jogá-los lá e usar o pulso. Que beleza! Eles estão indicando aqui mais um caminho para nós. Utilize o Roth. É porque eles vão mover o negócio? Ah. Pode mover seus objetos no ambiente Pressione para poder coletar né, o quadrado Indica a direção Mirando com L2 e pressionando quadrado Ah, tá, então indica a direção Tipo, move pra cá um pouquinho Tá, segura lá, galera Vamos lá ah, Aqui, ó Soltar o objeto Que da hora, mano Tá, beleza. Aqui deve ter um lugar pra subir, né? Ali, olha lá. Ó. Essa ali eu devo conseguir quebrar, né? De alguma forma, deixa eu ver. Não. Aqui tem algum lugar, deixa eu ver. Olha, eles podem vir aqui também. Frutinha. Que da hora, mano. Você alimenteu os bichinhos? Será que serve pra quê, isso aqui? Essa questão do alimento. Ah, aqui, ó. Mano, que da hora, velho. Que da hora, cara. Os caras foram muito criativos nesse gameplay, bicho. Aí, ó, pode soltar o objeto. Nice. Nossa, os caras foram muito criativos na utilização desses bichinhos pra poder interagir com o cenário, assim. Ali, ó, ali vai dar naquele lugar. Aqui, ó. A gente pode... Ah, que da hora, velho. Essa aqui eu não quebro, não? Achei que isso era uma parada que nem Zelda, de a gente quebrar os barris e tudo mais. Ah, não, peraí, dá pra abrir. A Ken é mais delicada, ela não, não quebra as coisas, não. Ela simplesmente abre com o um bastãozinho. O que os bichos estão me mostrando aqui? Ah, Acho que não tem como. Ah, não tem como sim. Bom, ali a gente prossegue. Mas antes, deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali. Ai, carai. Acho que não, fia. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá primeiro. Aham. Uhum. Tá. Aqui, ó. Utilize Wrath. Levantar o bichinho. Pick that up. Ó, ganhei 40 de alguma coisa ali que eu ainda não entendi para que que usa. Tá bom, deixei levantadinho bonitinho. Show. Vamos voltar aqui para cima agora. Subir aqui, deve ter mais alguns inimigos pra gente poder. Nossa, olha quem que vem, mano. me ajudar. Eu posso heal e restore o balanço Eu sei que tipo. tipo. você é Você o poder que flui por essa terra, mas. Você não estes malignos can be healed, but you cannot stay here, spirit. You must move on. Airboard. You are the one who does not belong. I will never abandon. I keep rapaz o, espi... o espírito não quer ir embora Broto Beleza, boss Para usar escudo Ah, eu já estava usando desde o início Nossa senhora Ah, tem uma certa resistência lá O negócio está enchendo ali lá. Nossa senhora, quase que eu estou empurrado Ativa o escudo no momento certo para defender de ataques inimigos Tá, pode deixar Opa, deu um parry, hein Bora lá, galera. Ajuda, tio. Nice, pessoal. Ô, oh, garoto. Mano, a dinâmica de gameplay é muito gostosinha, velho. Você achou mais Ross, mano? Olha que da hora. Que bonitinho, mano. agora Olha, ela o E os pequenos podem comer. nome Kana. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Very strong? Do you know who that spirit was, with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the gross poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Você me levar lá? Se você quiser chegar you monta e ensina, você tem que nos ajudar com algo primeiro. Nosso irmão Taro Precisamos de você o Uma ideia, Isso o cara de vareta Que da hora, irmão. Olha aí, ó. Achei mais alguns Roth. Mais 3, no caso, né? Eu preciso de 15 para poder chegar pro nível 2. E liberar novas habilidades no caso. Tá, vamos lá. Vamos prosseguir mais um pouco aqui. Caraca! Olha esse cenário aberto, irmão. Bridge of Spirits. Mano. Ah, agora eu posso acessar o um mapa aí, ó. Nice, mano. Ó, aqui pra trás não tem lugar, lugares pra eu ir. Aqui tem algumas coisas bloqueadas, né? Aqui ali tem a quantidade de Roth em cada região. Ó lá, ó. Na vila tem 24 Roths. Tem 21 chapéus, templo das flores, correio espiritual, baús amaldiçoados. Aqui nessa região já muda o número. Ó. Tem uma certa quantidade para a gente poder ir encontrando lugares diferentes para poder explorar. Então tem a vila por enquanto e a árvore de tarot. Vamos ver o quanto esse mapa se estende, né? Talvez não seja tão grande assim. Aqui embaixo... Eu já peguei todos os oito que precisava, né? Eram cinco de missão e três do boss ali que eu acabei de matar, né? Então tá de buenas. Show, vamos descer. A gente tem aqui esse caminho, deixa eu ver. O que, que tem pra cá? Que coisa é bonita, mano. Esse jogo é muito bonito, cara. Para, mano. Para, show. Você é muito lindo, cara. Vamos descer aqui. Caraca, irmão. Que coisa mais maravilhosa. Deixa eu ver. Ah, tem as melhorias da Ken aqui, mano. Agora que eu fui ver, ó. Roth, aqui, ó. Requer karma adicional. Porra, que da hora. Segura R2, pressiona o quadrado aqui, ó. Dá uma porrada no chão. Que legal, irmão. Ó, o karma é aquele ali que eu tinha coletado aquela hora que eu não soube dizer muito bem. Né? Tem aqueles cristais ali também que a gente pode utilizar, ó. Esse aqui tá desbloqueado, Você aqui é poder fazer um combo, pressione para ataque pesado. E tem esse daqui que é o escudo. A gente vai evoluindo eles aqui, ó. Ah, esse aqui eu já posso... Ó, enquanto corre, pressione R1 para realizar rapidamente um ataque arrebatador. Ah, após desviar, para realizar um ataque giratório, tá? Aí no momento certo, ó, ela dá um parry, aí se aperta ela faz um ataque giratório. Eu tô achando que eu vou juntar um pouco mais... Desse Karma pra gente poder utilizar essa habilidade aqui, mano, ó. Isso é muito importante pra nós. E tem uma aba de espíritos ali ainda, ó, que a gente não consegue utilizar. A gente deve desbloquear mais pra frente que deve conferir a personagem aí. Mais habilidades devastadoras pra nós usarmos contra os inimigos, meu povo. Então, bora conseguir, bora prosseguir. Na verdade, mais um pouco aqui. Floresta dentro, rapaz! Daqui a pouco a gente vai encontrar aqueles bichinhos Star Wars. Como é que é? Os Ewoks? Haikyo. Nossa, mano, a vila. Ela tá toda fudida, cara. Olha pra você ver. Tá cheio de corrupção aqui, mano. Mas, porra, olha esse jogo. Que coisa mais maravilhosa, irmão do céu. Olha isso aqui, povo. Na moral... Muito da hora, cara. Esse jogo é muito bonito. Ó, oh, aqui tem umas paradas. Será é que quebra aqui? Não, não quebra. Aqui ela é uma pessoa muito delicada, mano. Ela não quebra as coisas que nem o Link, não. Tem um negócio bem no centro ali, ó. Você quer apostar o quê? que vai vir inimigo aqui? Tá, tá mostrando só os pontos de corrupção que eu tenho que destruir. Mas vai vir inimigo. Ah, sabia! Beleza. Vamos tentar dar um parry. Não, não deu parry. Deu. Cara, que gameplay mais gostoso, velho. Na moral. Engraçado, comecei a levar uma movimentação aqui. Achei que era bicho. Esse aqui são os focos, aí deve destruir no meio, né? Beleza. Aí, ó. São os focos, aí destrói o meio. Aí abriu a do meio pra gente poder explodir. Aí a gente deve conseguir acessar essas paradas aqui que a gente não tá conseguindo. Carroça de chapéus descoberta. Ah, que legal. Gritamos um santuário ali. Ah lá, a caixinha ali acendeu. Bãozinho. Crie karma derrotando inimigos corrompidos, restaurando o ambiente e encontrando frutas para o seu Rot comer. Ah, então as frutinhas servem para aquilo também, para karma. No menu melhoria, use karma para desbloquear novas habilidades. Kena pode melhorar suas habilidades básicas e infundir... Habilidades com Roth para criar ataques poderosos Nice Igual esse aqui que eu ainda não posso comprar Zogo Droga, deixa eu ver se eu consigo Um novo chapéu de Roth. Nossa, não é possível, mano Eu vou poder trocar o chapéuzinho dos bichinhos na moral mesmo? Deixa eu ver É aqui? Deve ser uma barraca específica, né? Eu vou liberar ele agora Vamos pegar mais Karma Ó, novo chapéu de Roth descoberto, nice Mais um chapéu de Roth, né? Nice, tá Aqui a gente pode comprar, aqui ó Ah, a gente descobre o chapéu e a gente vai com. Nossa, mano, que da hora, Olha lá Olha que legal Chapéuzinho de cogumelo E um potinho, mano, esse de cogumelo ficou da hora Vou pegar esse aqui ah, equipar chapéus, ó. Ah, ah a versão deluxe, ó. Olha o Roth dourado, mano. Que da hora. Na versão deluxe, porque eles mandaram pra gente a Ember Lab, a versão deluxe do jogo. Então, a gente tem um cajado mais foda. Olha ah lá, ó. E aí os Roth também ficam com... Olha, ah, tem um Roth douradinho aqui, olha ah lá. Ah, o Roth aqui também com... com... Um chapéuzinho de cogumelo Ah, mas não vai pra todos não Eu posso comprar mais e equipando em todo mundo Pra poder ficar todo mundo com um item diferente, parece? Não é isso? Deixa eu ver Ó, eu vou comprar mais um chapéuzinho aqui Só pra gente poder ver É isso mesmo, ó lá, ó Deixa eu ver Olha ah lá, um chapéuzinho de cogumelo, um chapéuzinho de potinho Um douradinho aqui E o que tá no meu ombro, lá, ele tem um negocinho diferente na cabeça Que da hora, velho nossa, muito legal a ideia dos caras de coletáveis assim pra gente poder ter no jogo Na moral Ó, os menininhos estão ali me esperando Vamos só ver o que, que tem dentro aqui da casinha Ó, tem mais um baú aqui Aí, conseguimos o suficiente Pra poder comprar a habilidade que a gente queria lá, ó Vamos ver Opa, vamos lá, vamos comprar a habilidade que a gente queria Ah, não, mentira, foram cristais, não foram karma não que eu ganhei Não foram os karmas não Vamos só ver aqui, deve ter algum lugar aqui pra gente poder ir E a gente restaurar o cenário de alguma maneira Ué, que é isso? Ah, um Ralph escondido, safadinho E aí, é, garotão Nice, mais um pra nós, mais um pra conta Vamos chegar ali na frente, pessoal, rapidinho. Quer ver? Aposto que tem alguma coisa no cenário aqui para gente poder arrumar, mano. Ó, aqui, aqui por enquanto parece que não. Pá. quite fond of you. Oh, Susie. They're usually timid. <laughs> Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, Spirit. I seek passage to the Sacred Mountain Shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks, to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turned to dust, aiding the spirits journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Deve and will help you fulfill your promise to the children. desbloquear a aba de espíritos Look and Saya. their brother's fate will be difficult for them to understand Nossa, mano. Ah, máscara de tarot eu vou habilitar aquele menu de espíritos agora Olhe através da máscara para encontrar o caminho, abrir barreiras espirituais revelar objetos de importância no ambiente. As máscaras de espírito ajudam a encontrar rostos escondidos no mundo. Use a máscara de Taro para abrir a barreira espiritual. Que da hora, mano. Então eu fico paradinho, pá, aí eu olho para poder ver as paradas aqui, né? Ah, mano, que louco. Essa questão da utilização da, da máscara, velho. Meus bichinhos com chapéus indiferentes. Aqui eu já não devo conseguir passar por enquanto, né? Não. Realmente eu não passo no momento. Aqui tem uma corrupção, ali eu não devo passar também. Posso conversar mais? Ah, não posso? Ah, tá. Acho que eu vou ter que ir lá nos garotos agora. Deixa eu ver. Caramba, mano. Tem vários lugares pra gente poder explorar aqui, velho. No, no cenário aqui, ó. Oxe. Ó. Que da hora. Ó, ah, o espírito aparece ali. Aparecendo ali. Certo, vamos lá. A gente pode usar a máscara aqui e poder tentar encontrar mais Roth escondido no mundo também. Aqui, ó. A máscara. Deixa eu ver. Ah, que agora que eu tenho que utilizar a máscara. Tadinho, mano. Os meninos não sabem o que rolou, né, velho? Bom, minha gente, mas então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse início de gameplay de Kenna Bridge of Spirits. Cara, gostei, viu? Gostei desse início aqui, gostei dos bichinhos, gostei do gameplay e tal A mecânica dele, né, a fluidez assim da personagem e tudo mais, é um pouquinho travado, entendeu? Mas nada que atrapalhe assim, eu pelo menos curti, cara, algumas agarradinhas assim Tem hora que são meio esquisitos e tal, mas poxa Uh, tudo que eu senti aqui até o momento, nas minhas primeiras impressões, eu gostei bastante, tô muito curioso para ver o que mais vem pela frente. E as habilidades que a gente vai desbloquear com a Ken ainda né, durante o nosso gameplay, durante a nossa jornada, para poder deixar ela mais poderosa, quais outros tipos de inimigos a gente vai enfrentar, que disseram que são muitos tipos aí também. Tem um mapa para a gente poder explorar. Então muito legal, a gente deve continuar esse jogo em live com vocês, meus amigos, então já se liguem lá no nosso canal da Twitch que tá aqui embaixo no comentário fixado, talvez a gente traga livezinhas aqui no YouTube dele também, entendeu? Então a gente conta com a participação de vocês aí e muito obrigado a Amber Lab por ter enviado esse jogo pra gente um pouquinho antecipado aí pra gente poder trazer esse conteúdo pra vocês em primeira mão. Então, a gente vai ficando por aqui. Comentem o que acharam aí, se inscreva no canal e ativem o sininho pra não perder os próximos vídeos, meus amigos. Vamos então, ficando por aqui, um beijo pra todos vocês. Até mais e fomos, galera!